As mulheres no estado do Acre, elas estão sendo mais afetadas diretamente é, com esse governo fascista, é, com essas mudanças climáticas, com a Covid. A Covid foi só nós mulheres que tivemos na frente, os homens se recuaram. Né? Então, nós trouxemos a força e a energia da mulher do território do Acre, da mulher indígena. Esse ano teve muita enchente, muito desmoronamento. Esse ano é o ano, o, o próximo ano é, já está se iniciando o ano da fome dos territórios indígenas. Né? Alguns não, mas a maioria sim, porque a Mãe Natureza veio com força à cobrança. Trouxe bastante chuva, que alguns indígenas dentro do seu território acordou já com a água levando tudo, até suas casas perderam. Então está muito forte a mudança climática e afetando diretamente a mulher indígena. É, porque é ela que planta, ela que colhe né, junto com seus filhos. Os homens ajudam, brocar, derrubar, limpar. Mas quem faz todas as colheitas são as mulheres. E quando a gente vivia antigamente, antes de a mudança climática chegar, antes de o aquecimento global está afetando, a gente tirava a, os legumes, as frutas, tudo na data e no dia certo. Hoje ela está amadurecendo antecipada, crescendo, ou então está diminuindo o tamanho, né? então está afetando diretamente. Olá. pode olhar para mim, tá? Para tá. gente conversar. Edna, para a gente começar, fala o seu nome completo, sua idade, uhum. o seu território. Sou Edna Carlos Brandão, tenho 45 anos, Sou do território Catuquina-Caxinauá, do município de Feijó, estado do Acre. Qual é o seu povo? Meu povo é O que é o é o povo do pássaro azul. Foi de uma pena que eles, se, é, o povo ressurgiu. Que, então nós somos o povo do pássaro azul essa marcha tem mais mulheres né, do Acre do uhum. que a marcha passada, certo? Sim. Por que, que esse, esse momento né, mobilizou mais mulheres? Porque esse momento mobilizou mais mulheres é, por conta que as mulheres no estado do Acre elas estão sendo mais afetadas diretamente é, com esse governo fascista, é,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 Lá, quando chove, faz bastante frio no mês de dezembro. Tinha frio normal da chuva. Né? Esse ano, o Acre, ele já foi, ele era quente sempre, mas agora está muito mais.